o x gel vale a pena mesmo fala pessoal tudo bem com vocês eu sei que você busca informações a respeito do x gel é... um tempo atrás eu comprei o frasco com cinco potes né aí eu decidi gravar esse vídeo agora sem aparecer mesmo porque eu tenho vergonha de aparecer e eu vou te falar a minha experiência com o produto porque me arrependi de comprar o x -Tragel. Você precisa ficar sabendo também de um certo golpe que eu vejo pela internet aí a respeito do estrangel, beleza? Você tem que saber isso para não cair num golpe. Meu nome é Darcio. Bom, primeiro mês, primeiro um, um bom um mês e meio mais ou menos atrás, sofria de uns problemas aí para aumentar o tamanho do meu pênis, né? Eu queria deixar ele mais grande, mais grosso e eu queria poder controlar a ejaculação precoce também. Aí, eu, esse problema é foda, né? Que o cara que sofre disso é o ruim é que se ele não satisfazer a mulher, o pior é que ele toma chifre ainda. Ainda corre o risco do, do, da mulher sair falando mal para as amigas. Isso é constrangedor terrível, né? Aí eu pesquisei muito para achar uma solução para mim para resolver esse problema. Que eu tinha vergonha de, de consultar com o médico pessoalmente, né? Eu decidi pesquisar na internet mesmo, para achar um produto bom. Eu pesquisei muito até que eu achei o extra né? Aí eu meti a cara, comprei mesmo. Aí o produto tinha chegado pra mim com uns sete dias. Aí eu comecei a usar... Bom, cara, hoje em dia, um mês e meio depois, né? É... Eu tive uma grande mudança mesmo. Eu consegui mudar muito minha vida, eu consegui ter muito mais ereções mais firmes. que eu sofria disso, não tinha muito. Ereções mais firmes, dura, eu consegui durar mais na cama, com o um pau duro feito uma rocha. Eu consegui aumentar o tamanho do meu pênis em 3 centímetros em um mês de tratamento. Eu consegui controlar a ejaculação precoce também, só com o uso do x tenho mais energia agora para transar a noite toda, quase se for possível, né? Isso é bom. O Xistra gel, é, ele é aprovado pela Anvisa, tá? Ele é, não tem contraindicação, é 100% natural, tá? Você pode usar tranquilamente aí. E é, ele é muito simples, que é um, ele é um o Xistra gel, ele é um é um, um gel dilatador, né? Você passa num pênis aí, massageia ele dilata os vasos cavernosos, fazendo o seu corpo mandar mais sangue pro seu pênis, sabe? Aí expande mais os tecidos e deixa ele mais elástico e torna ele mais grosso ainda. Aí isso é bom demais. Cara, é, eu decidi eu... eu não comprei esse produto antes, eu, de, eu me arrependi de comprar ele antes, porque pela transformação que ele fez na minha vida. Não tem, não tem preço que pague é, Se você tá afim de comprar mesmo eu te, eu te recomendo Ele que é um produto muito bom, excepcional mesmo E... Era bom se eu tivesse descobrido esse produto muito antes Bom, e o, o golpe que eu falei pra você antes É que sabe como é que é no Brasil, né? O brasileiro é safado e adora falsificar produtos originais Aí vende pirataria Seja vagabundo do caralho e cara, eu pesquisei muito para me comprar esse produto aí no, no site certo. Eu pesquisei bastante até que eu encontrei o, o, o site do, do próprio fabricante do Estragel. Eu entrei lá, eu vi que tinha todas as funções, todas as informações que eu precisava a respeito de garantia, prazo de entrega. É, toda a parada lá. É só você entrar aí O, o site que eu comprei, né? Eu vou deixar aí pra você olhar, você mesmo também. Eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo pra você ver aí todas as informações do produto, a garantia. É só você dar uma olhada aí e você vai poder ver isso aí, beleza? E cara, se você tiver algum, alguma dúvida aí a respeito do do X tragel beleza? Vou estar tá deixando o meu número aqui na descrição do vídeo. Mas não é pra encher o saco não, beleza? Só pra tirar mais dúvida aí. É, o meu depoimento foi esse X-Tragel vale a pena mesmo E funciona de verdade Falou galera